Oi, pessoal, tudo bem? Sou Bianca de Luca, professora de Geografia do sexto ano e essa é a nossa quinta aula do terceiro trimestre. Bom, vamos ao roteiro da nossa aula de hoje, que veremos sobre os transportes ferroviário, rodoviário e as hidrovias, que são a navegação interior e exterior e o transporte aéreo. Transporte ferroviário. É um transporte econômico de, do ponto de vista do passageiro e, o transpor, e ele transporta pessoas, cargas e mercadorias por grandes distâncias, ou seja, ele pode transportar tantos passageiros para o fim de viagens pessoais, quanto cargas e mercadorias para fim de produção de comércios, para fim de carga de comércios em grandes distâncias de um determinado país. E custo alto de, de construção de ferrovias. É um custo muito alto construir as ferrovias, porque elas são muito longas, elas atingem distâncias muito longas, porque, e também da matéria que da que é, qual é produzida as ferrovias, como, por exemplo, o ferro. E o transporte muito desenvolvido em países extensos, como Rússia Estados Unidos. Esses países são muito grandes, então, eles investem na tecnologia no desenvolvimento dos trens e a quantidade de ferrovias existentes num país se chama densidade ferroviária é dada em metros de ferrovia por quilômetros quadrados. Existem muitos países que têm a densidade como por exemplo Russo Estados Unidos que são países muito grandes que tem uma densidade muito grande de ferrovias. O Brasil, apesar de ser um país grande, ele não, inve não investiu e não investe muito em, tren, então, em trens. Por isso que a densidade ferroviária do Brasil não é grande. E, o e agora vamos ver sobre o transporte rodoviário. O crescimento do sistema rodoviário de transportes no século XX foi consequência do grande desenvolvimento industrial na fabricação de automóveis, ou seja, a, a, a sociedade passou a, desenvol, a produzir mais automóveis, mais carros, que deixaram mais de, de uso uh, os trens e possuíram, a utilizar mais esses carros. Então, com isso, as, os governos criaram mais rodovias e foi se popularizando esse tipo de transporte, o transporte rodoviário, o transporte de rodovia, que atinge carros, motos, caminhões, por exemplo. Os Estados Unidos e o Japão fabricam juntos a metade dos ve veículos motorizados em circulação no mundo, ou seja, a frota rodoviária dos Estados Unidos e do Japão é uma grande responsável, são é, grande, são as grandes responsáveis pela, pelo transporte rodoviário mundial já as hidrovias as hidrovias são as superfícies líquidas naturais ou artificiais dos lagos rios mares e oceanos são as vias por onde se movimentam canoas e barcos jangadas iates e navios ou seja já é um transporte aquático já onde existem os transportes aquáticos que os transportes podem atingir tanto a passageiros, é, passageiros com viagens pessoais, quando também a produtores, como por exemplo de, de pesca, que atingem a economia de determinados países, como o exemplo que eu acabei de dar, pescas. E o estabelecimento onde param os navios para embarque e desembarque é chamado de porto, pode ser tanto porto, o embarque e desembarque de pessoas quanto de mercadorias. Um grande exemplo disso é quando houve imigrantes de outros países no fim do século XIX, início do século XX, como por exemplo pessoas da Itália e do Japão e da Alemanha que migraram para aqui para o Brasil. Essas pessoas tinham como principal transporte os transportes hidroviários, no caso, os navios. E eles desembarcavam aqui no Brasil nos portos. E os barcos e navios são consertados em estaleiros. Estaleiros são os lugares onde esses barcos e esses navios, geralmente esses, lugar, esses transportes hidroviários, é onde eles são consertados, nos estaleiros. Bom, a navegação interior. A navegação interior é o transporte hidroviário feito nos lagos e nos rios, ou seja, dentro do continente, em, em, em zonas aquáticas que não são abertas. Elas têm seus limites bem estreitos, como são os rios e os lagos. E a, neva, e a navegação lacústica, como é chamada, é a mais praticada nas regiões de grandes lagos. A navegação fluvial, que são em rios, é a mais praticada em rios de planície. Os rios mais navegados do mundo são o Reno, na Europa Ocidental, e o São Lourenço, Esquadouro dos Grandes Lagos. Já a navegação exterior é feita nos mares e oceanos é a navegação marinha ou oceânica, ou seja, a qual nós estamos mais acostumados a pensar, que é onde tem os navios, onde há transportes para outros países, que é a navegação exterior, por exemplo, eu saio do Brasil para o Japão e eu vou de navio, então eu vou de navegação exterior, navegação através do oceano. E a navegação marinha pode ser de dois tipos, de cabotagem ou de pilotagem, que quando é costeira acompanhando o litoral sem atingir o alto mar, ou seja, próximo do continente. E de longo curso ou transoceânica, quando atravessa o alto mar, ou seja, quando é realmente de, vai de, um, de uma costa a outra, de um continente a outro. Quando, por exemplo, eu saio do Brasil e vou até o Japão, de navio, ou seja, eu uso a transoceânica que é de longo curso, que vou de navio atravessando todo o oceano, não fico apenas perto do continente, eu atravesso o oceano e vou até outro continente. E as criações de canais para diminuir a distância percorrida pelas embarcações? Bom, continuando com a navegação exterior, aqui temos o canal de Suez e o canal do Panamá, que são... Uh, Hidrovias artificiais, não são lagos nem mares que são naturais, que são formados pela natureza, não. Foi, foi transformado, foi modificado pelo homem, para, no caso do Canal de Suez, para ligar a Europa com a Ásia, não precisa fazer o contorno inteiro pelo continente africano, e ter uma travessia mais curta, no caso via hidro hidrográfica, e o canal do Panamá que liga, que é aqui na América, e que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Então vamos ver agora sobre o transporte aéreo. O tipo de transporte que progrediu mais rapidamente no século XX foi o aéreo, que progrediu logo após a Segunda Guerra Mundial, né? onde os aviões começaram a ter um impulso, um desenvolvimento maior. E as aerovias são linhas aéreas de voos domésticos ou internacionais regulares, por onde passam as, aer as aeronaves de aviação civil ou comercial. Ou seja, as vias aéreas domésticas são quando é em um próprio país. Quando, por exemplo, há um passageiro busca uma viagem de Salvador até Porto Alegre, ou seja, é no mesmo país, é um, um voo doméstico. Já os voos internacionais é quando vão para outros países. Por exemplo, o Brasil e a Argentina é um voo internacional. Isso serve tanto para passageiros, pessoas normais, como também para o, a utilização do comércio como cargas, como mercadorias. E os voos domésticos, como eu acabei de dizer, são os voos dentro de um próprio país e os internacionais para outro país. Bom. Temos nossos exercícios agora, da, nessa nossa aula, que tem duas questões. Que a primeira, sítio e dois canais de navegação. E a outra é, onde é mais realizada a navegação fluvial? Vou dar um tempo para você responder essa questão e daqui a pouco eu volto com as respostas corretas. Bom, voltando com as respostas dessas duas questões do exercício da aula de hoje, eu vou repetir as questões e falar as respostas. Bom, cite dois canais de navegação. O canal de Suez, que fica no Egito e liga a Europa pra, com a Ásia. E o canal do Panamá, que liga o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico e fica aqui na América. E a segunda questão é, onde é mais realizada a navegação fluvial? Navegação em rios. É mais praticado em rios de planície. Concluímos que o transporte ferroviário é, são baseados em trens, rodoviários em rodovias, pode ser carros, caminhões, motos. As hidrovias são onde há o transporte aquático, que é a navegação interior, vimos sobre navegação exterior, e também vimos o transporte aéreo, que se desenvolveu logo após a Segunda Guerra Mundial. E essa foi a nossa aula de hoje, Eu espero que você tenha gostado e aprendido, e até a próxima!